Para. Vamos entrando aí galera, daqui a pouquinho 11h30, nossa live da semana agora Vanderson Simplício, fala garoto, obrigado, você foi o número um para entrar agora É, ele grande parceira, tá sempre com a gente aqui, né? Pablo, ó, quem tá inscrito no canal, no, no YouTube, ó, você já deve ter recebido agora aí, né? Se você se inscreveu, clicou no sininho, recebeu, entrou vídeo novinho agora, o vídeo da semana também, hein? ó oh, o pessoal da Nectar, que honra, será que é o Joãozinho por trás? A galera, que honra, Nectar CRM Epa, Pablo, fala Rodrigão, beleza Nani? Rodrigo, Rodrigo Werneck, Rodolfo Bora chamar a galera, gente, ó oh, Clica aqui no viãozinho traz a galera aqui pra dentro Vamos falar com uma das maiores feras aí Um dos caras que mais viu palestra lá no, no RD Summit é, Não por acaso, né? Porra, sempre com notas altíssimas pra lá um cara muito, muito prático, do, do mercado, um cara que vivencia o que defende. E a gente vai, ó, chama o pessoal que a gente vai trazer alguns assuntos aqui, que é bastante polêmico, e alguns que você sonha, que é, por exemplo, como é que eu consigo fazer com que os clientes venham até mim? Como é que eu consigo, além disso, obviamente, uma coisa atrelada a outra, como é que eu consigo né, fazer com que o meu produto possa ter muito mais valor, que eu brigue muito menos com os meus clientes por causa do de, de preço né de percepção de valor como é que eu consigo fazer de forma clara prática a gente vai discutir isso e hoje eu prometo para vocês que eu vou abrir pelo menos aqui 20 minutos para você fazer as suas perguntas e a gente vai tirar diretamente com o Comeradíssimo? pode ser legal obrigado a todo mundo que tá vindo Tiagão Anderson Olivas Paulenta tá sempre com a gente Lucas Maurício aqui ó Lovila na luz ah, que é isso obrigado valeu Sheila Todo mundo, beleza? <risos> aqui, né? É, Dezinho, Anderson, aqui ó, entrou Gente, lembrando hein, lembrando Dia dos Namorados tá chegando aí, cara. Dia dos Namorados tá chegando aí. Saiu as pesquisas agora, né? Início de março e agora, obviamente teve uma uma queda. Para quem não viu aí a pesquisa, <coughs> uma queda em 20 e poucos por cento da intenção de compra <coughs> é, para o Dia dos Namorados. Em contrapartida, em contrapartida ó, enquanto eu vou falando, chama no um aviãozinho aqui, ó. em contrapartida, é, muitas as empresas, principalmente, muito vestuário, perfume, enfim, que está muito ligado a presentes de Deus dos Namorados, preste atenção você, o pessoal está também entrando com valores muito acessíveis, cupons de desconto, então, meu amigo, se você tem seu marido, sua esposa, seu namorado aí, não fique sem dar presente, pelo amor de Deus, não pode acabar o romance, né? o amor, e esse detalhe de dar um presentinho e tal, também muito legal, pode ser um curso. Caso você queira presentear o seu namorado, o seu marido, né, com uma roupa excepcional, lembra bem, né, nossa marca parceira, Aramis, para quem não se lembra, se você colocar o cupom CONSERVINTE, CONSERVINTE, lá no site da Aramis, Além de tudo que já está com preço excepcional, quem entrou no site viu, você tem mais 20% de desconto utilizando o nosso cupom CONSERVINTE. Tá aí uma baita de uma dica para você para dar presente do dia dos namorados. Combinadíssimo? Então aproveite a oportunidade. O site todo já está com preço bom, mais 20%. Vamos chamar então a fera. Cadê aqui? Vamos chamar. Rafael Reis aqui, a de pergunta pra ele aqui. Inclusive Eu estou cheio de dúvida. Bora lá, gente. Vamos chamar, aqui é a sala de quem falar sobre vendas, beleza? Quem não quer, quem, falar, quem quer falar cloroquina, falar mal de governo, ou bem também, dane-se, eu não quero falar de governo. Eu quero falar, é de venda, eu quero falar de dinheiro, por isso que eu chamei Rafael Reis. Fala, Tiagão! Bom dia. dia! bom demais! Se a gente tivesse áudio aqui, com certeza a gente ia escutar as pessoas aplaudindo aqui, velho. <risos> Ele está sem assim, alto, sozinho aqui na sala <risos> Reis, muito obrigado cara, por ter topado aqui O Reis é um cara que eu já acompanhava há muito tempo e tive a, a felicidade por acaso de encontrar na van Na van da <risos> e, e, e aí eu já, já acompanhava ele já conhecia e tal e ele tava assim, eu vou contar um, até um segredo aqui Você tava sentado ali atrás e conversando com outros parceiros só tinha gente bacana na van aquela, aquela vida do aeroporto, né, pro, pro hotel Pô, e eu tava escutando o Rez curtindo, eu falei, pô, né, cara, você viu, é, cada conversa ali com o Rez é um, é um conteúdo. Eu tava só quietinho ali, ó, escutando os caras trocando e o Rez dando umas dicas e tal, e falei, eu só escutando, eu falei, puta que pariu, né, cara, é animal demais, eu falei, pô, eu vou marcar ainda de bater um papo com o Rez. E principalmente, né, a, a, a nossa missão, você sabe muito bem isso, quando, que tem a sua comunidade muito forte, a nossa missão é fazer essa curadoria, né? É, é, é, é, é, é isso que a comunidade espera da gente. Pô, o Thiago trazer os melhores conteúdos. Talvez não seja nem próprio de parceiros. Eu compartilho muita coisa de parceiro aqui e trazer nas lives é pessoas pô, que conhecem, né? A gente vai muito walk the talk, né? Cara que, que vivencia o que ele o que ele defende, né? E, e aí essa é a nossa função. Então por isso eu, eu trouxe aqui o Rafael Reis. Eu vou tirar os comentários, mas eu vou tirar, eu vou deixar 20, 25 minutos depois para o pessoal fazer as perguntas. Pode ser a gente provoca agora. E depois o pessoal. Então, Fechado. Se você tiver, anota a sua pergunta aí. E aí eu vou liberar depois para você fazer aqui. Vou tentar uns 25 minutos antes para a gente liberar as perguntas. Anote, então. Quem já conhece o resto, tiver com dúvida do marketing digital, principalmente essa parte de conteúdo, que é uma coisa que eu, né, que eu vivencio isso muito também, me beneficio demais do marketing de conteúdo. Anote a sua pergunta, porque a consultoria é difícil e é cara. Então aproveita que aqui é de graça. Fechou? Aqui, ó. Deixa eu tirar os comentários, desativar. Show de bola. vamos lá, cara. Obrigado, viu? Bora. Faz a sua introdução. O Rez, para quem, quem não conhece, tem um dos livros, é, é, como eu disse, né, aqui no meu histórico nosso, mais falados, mais conhecidos, que é a referência mais de Conteúdo do Brasil, que é o livro que está ali atrás do cantinho, ó, mais de Conteúdo. É, mulher, eu deixei sabe? ele ali atrás, né, para fazer uma mensagem subliminar, mas ele está aqui, ó. <risos> Genial, é já vou falar sobre a questão da psicologia das vendas. Eu quero pegar muita, muita sacada tua aqui. E é uma referência. É e eu, cara, eu, eu, eu construí, a gente construiu o nosso fluxo, né o nosso volume, a nossa previsibilidade de vendas, tudo baseado em marketing de conteúdo. Eu sou um grande defensor, porque ali ali você faz o papel que é o sonho de todo mundo inverter o papel, deixar o outro lado interessado. Você cria valor, você engaja, você cria fãs. Então, assim, agora, como tudo tudo que é forte, sólido, né, tudo que dá mais lucro, também, né, da dia para noite, enfim, né, vamos tratar isso. É, dá fundador, trabalho, né, funciona, mas dá trabalho. Fundador da nova escola de marketing, depois eu quero saber, vou explicar pro pessoal, muita gente me pede aqui, eu não preciso saber mais de então depois eu explicar o que ela faz, qual que é o diferencial da escola, tá bom? E a gente vai tratar sobre isso, por favor, faz a sua introdução aí, cara. Cara, bom, primeiro, uma honra estar aqui, obrigado pela oportunidade, pelo papo. Aquele dia na van eu descobri que nós somos vizinhos, né? Eu tô aqui em Campinas, você tá envinhando uma eu cidade madeira, meia pra frente? Vidas, cara. Você vida. tá em Campinas eu mesmo? Ah, você tá ferrado então, bicho, porque hoje eu vou pegar o então. nós vamos dar rolê de então, filho. <risos> Saiu da restauração o brinquedo hoje, eu tô indo buscar lá daqui a pouco. Ó, oh, melhorou ainda, melhorou. <risos> E, cara, eu trabalho com marketing digital desde 1997, eu tenho 40 anos, eu comecei com 17 como web designer, é, vulgo pintor de pixel, né? Você acaba pintando pixelzinho <risos> lá, não era nem Photoshop ainda, era o Photo Paint. E em 2002 eu montei a primeira empresa, eu trabalhava na IPTV, que é a afiliada da Globo aqui do interior de São Paulo. Saí de lá, é, montei uma produtora de sites, fiquei 10 anos fazendo site. Na produtora a gente criou 900 sites assim, cara, eu vendi para todo tipo de empresa. Nem que vende extintor para colhedora de cana até desentupidora. Tudo que você imaginar, a gente produziu o site. Saí de lá em 2010 para montar uma consultoria de marketing, que é a Web Estratégica, que é onde eu estou hoje aqui. E em 2016, junto com o Maurício Zani, lá de Curitiba, a gente montou a nova escola de marketing. Eu dei aula em umas 20 pós-graduações, mais ou menos. Dei aula na FGV, dei aula no INSPER, dei aula... Na Exalc, USP é, dei aula na HSM, dei aula na Alfa E eu percebi que a, a, as grades elas são muito teóricas, né? Falta muito isso, é, essa vivência do dia a dia, essa pele em jogo, né? Essa coisa que você falou do Walk the Talk, né? o skin in the game, que no fim são expressões para dizer a mesma coisa. Né? E aí a gente montou. Fazer o que fala. É, o meu último artigo no LinkedIn, inclusive, é isso. Eu só confio em gente que faz aquilo que prega. Então, assim, se o cara é bom de teoria, mas na prática ele não faz nada, cara, não, não dá pra levar um sujeito desse a sério. Né? É você, chegar, você pedir um Uber e vem um carro todo batido. Você vai se sentir seguro de andar com esse cara? Você vai no cardiologista e ele fala, você tem que emagrecer, mas ele mesmo passa 150 quilos. Fumando. Não dá pra você levar isso a sério, fumando. Fumando. Né? É, você vai no, no, no médico, ele manda você parar de beber, de noite você encontra ele no bar beaco. Não, não vai funcionar, né? Então, a gente montou uma escola de marketing digital, que é a nova escola de marketing, com a missão de ensinar a prática, ensinar o dia a dia. Ensinar aquilo que a gente faz. Desde então, a gente já formou em cursos presenciais mais de 5 mil alunos. E em cursos online, a gente tem hoje alguns milhares de assinantes aí. E, cara, é um tesão. Né, a pandemia para mim está sendo um desfile porque pô, toda a estrutura é feita para o online né, é, você viaja para cacete para dar palestra, para dar curso no Brasil inteiro e eu viajo muito também para isso, mas vou te dizer que esses 90 dias em casa estão sendo ultra produtivos né, para gravar aula para ter contato com os alunos para gerar mais conteúdo que, que é o que a gente está fazendo agora né. então e... é isso, essa é a minha vida e para o a, a, pro pessoal, porque muita gente de novo procura, um desejamento escutava, enfim, tal, mas ninguém ou uma grande uhum. parte das pessoas não foram se aprofundar mais sobre a questão do marketing digital. O Rez, é o, o que, que a nova escola de marketing pode, para quem está... Eu estou falando isso porque tem muita gente que está escutando a gente aqui e que uhum. quer se aprofundar. E a gente, e, e tem assim como tudo, tem oferta de muito de tudo né? E do mais Sim. que, mim, nem se fala hoje. E eu tô falando aqui porque eu sei que o que sai daí de vocês é, é, é, é, é, é muito prático e afim funciona. É, o que que o pessoal... é, é o que que Vocês ajudam quem ali? Então, quer dizer, pô, o cara que tá procurando o quê? O que o pessoal fala, puta, é verdade. É, puta, cara, a, a nossa persona ali são empreendedores e empresários. É o dono da pequena empresa. que o cara que vai fazer pós-graduação, né? Eu fiz FGV, eu dei aula no FGV, dei aula no INSPE. esse perfil, geralmente, ele é de média e grande empresa. É aquele cara de carreira executiva. Então, ele precisa de uma formação tradicional mesmo. É... O, o foco que a gente busca atender é o cara que é pequeno, é o cara que está na trincheira, é o cara que está na linha de frente. Então, hoje, a gente tem muito profissional liberal. A gente tem muito profissional de marketing da antiga. A galera que se formou nos anos 80, 90, e está querendo se atualizar para o mundo digital... A gente tem muito empreendedor, a gente que está começando um negócio e precisa aprender a se posicionar, precisa aprender como estruturar o marketing e precisa aprender a vender, conectar marketing com vendas, né? que é um negócio que sempre me incomodou desde a época do MBA. É, eu tinha pelo menos uns 40 colegas na turma e metade era da área de vendas, metade era da área de marketing. E eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça. Como assim? Marketing e vendas, é tudo a mesma coisa. Não são áreas diferentes, é tudo a mesma coisa. Então, na, na escola, a nossa filosofia de trabalho é muito essa. É, o marketing tem que trabalhar para atrair cliente e vendas tem que trabalhar para fechar o cliente. Mas são duas partes do mesmo trabalho, não são trabalhos adversários. Né? Não, não existe mais, na, na concepção contemporânea, aquele marketing encastelado, né? que fica lá no ar-condicionado, que não fala com o cliente, que não vai para o estande de vendas, que não é, lida com a equipe de atendimento, que não está no dia a dia do call center, que não fala com o cliente, não sente cheiro de cliente. Esse marketing não tem mais espaço no mercado. Isso aí morreu. Aquela coisa de fazer folder. Pô, vai fazer folder para quê, cara? Quem que abre folder? Né, outro dia uma aluna veio perguntar, assim, ah, eu estou montando o site institucional da empresa. Eu falei, para quê? Mas quem que lê esse texto institucional? Quem quer saber a história da empresa, minha filha? O cara quer resolver o problema dele. Né? Ele tem um problema, ele tem uma necessidade, ele tem um desejo e ele quer resolver aquilo. Ninguém vai ler a história da Tesla para comprar um Tesla. O cara quer andar num carro elétrico. Fim. Né? Ninguém vai ler a, a história do fabricante de caneca para saber de onde o cara tira a. a, a no, era uma cara, ele quer saber se a caneca é boa. É uma abordagem que muito representante fazia, né? Colocava a história da empresa, porque. De... Hoje, as pessoas, na verdade, elas querem saber hoje, né, Resé o que, que você tem que vai ou facilitar a vida dela ou vai dar algum tipo de lucro de alguma maneira. No final das contas, é isso. Se você tem 150 anos no mercado ou duas semanas, isso hoje... Hum... Tanto faz. Tanto... É, o, o consumidor de hoje, né, o cliente de hoje, ele tem essas preocupações com sustentabilidade, é, com responsabilidade social com destinação do lixo. Então, você vai comprar um equipamento eletrônico, por exemplo. O cliente quer saber se, depois da logística reversa, essa bateria vai ser reciclada. Então, tem o um cliente que tem esse perfil de, de preocupação. Lixos, né? Mas São a lixos. maioria dos clientes ainda vive, e, e sempre vai viver, naquilo que o Richard Dawkins chamou em 78 do gene egoísta. Cara, o ser humano é egoísta por natureza. Você quer resolver o seu problema. Então, assim, cara, eu quero tomar café, eu vou escolher uma máquina de café que resolve o meu problema. Então, assim, se aquela máquina tem um café mais saboroso, se ela me dá mais opção de sabor, se ela gera mais status, eu tenho a minha maquininha de café ali no escritório, cara, é isso que vai fazer o cara tomar a decisão. É, não é, assim, ah, a Nestlé está há 120 anos no mercado de café. Cara, a Wine não existia até alguns anos atrás. Hoje os caras são os maiores vendedores de vinho na América Latina. Só que qualquer vinho que você busca no Google, você encontra uma resenha da Wine. Né? Então os caras souberam se reposicionar nesse novo mundo. Né? O cliente vai atrás da informação e ele chega para conversar com o vendedor meio que de igual para igual. Ele não chega desinformado. Né? Ele não chega leigo. Esse é o vendedor, do poder, che... né? É, ele chega para uma consultoria para ver se o que ele descobriu tá certo. Ele quer validação por parte do vendedor. Né? Ele quer orientação, ele não quer mais informação pura e simples. Aí aquele vendedorzão tradicional que abria o folder e ficava folheando na frente do cliente, cara, não existe. Esse cara é quer tirar dúvida. Ele quer saber de suporte, ele quer saber de garantia, é, ele quer saber se a escolha que ele fez sozinho é a melhor escolha realmente. Aí essa consultoria ajuda a amarrar a venda. Então, assim, para mim nunca fez sentido aquela coisa de marketing e vendas. Eu falo, cara, tipo, marketing é um departamento, vendas é outro. Eu falo, porra, por que, que marketing não tem meta? Por que, que marketing não tem métrica? Por que, que o marketing pode fazer fumaça e não vai entregar resultado no fim do mês? Tem que ter métrica. Tem que ter métrica de custo por lead, tem que ter métrica de custo por venda tem que ter métrica de quantos leads você precisa para fechar cada venda, tem que saber aonde esses caras estão para ir lá buscar mais. Então, cara, se você não mede isso, você não consegue fazer um processo eficiente. E aí, se você não tem o um vendedor como teu aliado, o cara trabalhando junto contigo, você vê ele como adversário, porra, aí escolhemos o negócio todo, né? Aí nada funciona. E sempre aí, a briga é muito clássica, né? De marketing com vendas, enfim... Um... Um põe a culpa no outro, esquece que, na verdade, não tem como, não tem. Eles estão amarrados. Se um dá um passo para a esquerda, o outro vai para a esquerda junto, e isso acontece mesmo. O eu vou pedir para o pessoal, gente, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que é o como fazer isso aí, e aí eu, eu vou tratar daquilo que eu consegui inverter, a gente conseguiu ter, além do maior volume de treinamento do Brasil nessa nova de venda, a gente conseguiu cobrar mais do que todo mundo. Como? esse é o que todo mundo quer. Como é que eu vendo mais cobrando mais? Então faz o seguinte, cara. Se você está aqui, marca duas pessoas, clica no aviãozinho embaixo, chama mais duas pessoas, que agora eu vou perguntar justamente é, para o ex é, quem pode utilizar, né? E qual a melhor maneira de utilizar isso, porque a gente tem muito aqui, eu tenho muito autônomo, muito vendedor autônomo, o cara é o uhum. empresário, eu empresário, né? Que é ele, ou ele mais um. Então tem muita gente aqui. Vou pedir para o cara, se você tem um amigo ou alguém que pretende é, vender mais, né? e ter mais valor, quer dizer, poder cobrar mais por algo, eu vou agora tratar desse assunto, marca duas pessoas aqui que você tiver, chama ele que eu vou fazer essa pergunta agora para o e também já deixar aguardado depois a sua pergunta. Rezo, para que, quem serve o marketing de conteúdo? Então, para quem pode utilizar o marketing de conteúdo? Essa é a primeira, depois eu pergunto o como. Cara, não, não existe uma restrição de quem pode ou quem não pode. Marketing de conteúdo ele é mais direcionado, na maior parte dos casos, para o B2B, para quem vai fazer uma venda corporativa, uma venda de empresa para empresa, mas ele se tornou muito conhecido no B2C. Né? Quando a Coca-Cola, em 2011, adotou o marketing de conteúdo como a estratégia da década, né? e foi essa última década que a gente viveu, a Red Bull adotou o marketing de conteúdo, a BMW adotou o marketing de conteúdo... O LinkedIn adotou marketing de conteúdo, aí você vê que, assim, todas as marcas que estão arrebentando, todas as que estão melhor posicionadas, adotaram o conteúdo como estratégia. Então, ele funciona para qualquer tipo de coisa. Você oh, pode vender. Desculpa, pro... o pessoal está falando você, assim, parece que mais de conteúdo, e é legal você ter comentado isso, porque parece que mais de conteúdo é um negócio que surgiu agora na. É, um... Não, esse negócio tem 120 anos, bicho. A, a primeira, a mais conhecida foi a Michelin. A Michelin é a mais conhecida, mas ela não é a primeira. A primeira foi a John Deere. Né? A John Deere, hoje em dia a gente conhece pelos tratores né? aquele trator verde com a roda amarela eles criaram um, um folheto, um jornalzinho dobrado no meio, né? um panfletinho, que você entregava em feiras agrícolas, em meados do século XIX, 1800, e Guaraná com rolha. Então, assim, o negócio tem mais de 120 anos. E aí, qual que era o objetivo disso? Era ensinar os pequenos produtores a melhorar a produtividade na, na, na propriedade deles. Animal. Era ensinar o cara como é que ele produzia mais na propriedade dele. O que que a John Deere ganhava com isso? Ela vendia é, equipamentos agrícolas. Então, quando o cara melhorava a produtividade, ele comprava mais terra. Ele contratava mais funcionário para produzir mais. De quem que ele comprava equipamento? Da então, John Deere. Aí a Michelin veio em 1898 e fez uma sacada genial. Genial. A Michelin fabricava o quê? Pneu. Ela criou um guia, que é o Guia Michelin. Então ela tinha vários pontos turísticos da França, castelos, jardins, restaurantes, lugares com vistas fantásticas. E aí ela criou um guia, um grande mapa, de como você se deslocar na França e onde é que você poderia se hospedar, onde é que você poderia comer, os lugares que tinha para ver. Qual que era o objetivo disso? Fazer a galera viajar, o automóvel tinha acabado de ser inventado. E as estradas não eram tipo a rodovia dos bandeirantes que a gente tem aqui, né? O cara tava indo num carro, assim, tosco. E aí ele gastava pneu. Ele gastando pneu, o que ele tinha que fazer? Comprar mais pneu. Quem que ia estar tá na mente dele? Michelin. Então, assim, era uma co... foi a, a, a grande sacada de conectar a necessidade do cliente com o, o produto que vai ser usado. Só que no guia eles não fazem propaganda de pneu. Ele só fala de lugar para onde você pode viajar. Então ele só gerou conteúdo útil para as pessoas. Ele se posicionou como alguém que ajuda o cliente a descobrir novos lugares. Para o cliente chegar nesses lugares, ele ia de carro, gastava pneu, a Michelin vendia pneu, e aí você fechou o ciclo. E aí, cara, tem, tem um princípio disso. Você falou de vendedores autônomos. Que eu acho que assim, ele é, é, é mind blowing, ele, é, ele muda a mente, ele muda a forma de pensar. Você vê profissionais de marketing falando, e geralmente o cara vai dar aquela palestra de terno brilhante, né? Todo espalhafatoso e tal. Você tem que ser como Ferrari. Dá tá na moda colocar lencinho agora e é a calça mais curta. No é, é, é. terno azul e lencinho branco para fora em triângulo, né? Eu, eu vejo isso, puta, dá vontade de chorar. É, você tem que ser como a Ferrari, você tem que ser como a Red Bull, você tem que ser como a Apple e aí o cara vira e fala, cara, eu vendo estetoscópio como é que eu posso fazer isso aí? o cara chega para você e fala, cara, eu vendo eixo de caminhão como é que eu posso fazer isso aí que a Apple faz? não pode, irmão, não pode você não vai conseguir criar conteúdo divertido, você não vai conseguir ser uma marca lembrada na cabeça das pessoas, porque eu não ser médico, ninguém quer lembrar a marca do estetoscópio. Só que se você não pode ser divertido, você pode ser útil. E aí vem a grande sacada que o autônomo pode usar. Todos os dias você recebe e-mail, você recebe WhatsApp, você recebe direct, com um monte de dúvidas dos seus clientes. Por que é que em vez de você responder um a um, você não responde isso de uma forma ampla. Aí você escreve um blog. Pô, você já respondeu um e-mail? Pega aquele texto, dá uma melhorada nele e posta no blog. Você já respondeu o um direct para o cara no Instagram? Pega aquele conteúdo, faz um post, bota no feed. Você já respondeu... Você está gerando conteúdo? Pô, você respondeu uma dúvida que é mais complicada, você grava um áudio para o cliente? Transforma então, isso no Podcast. Você fez uma videochamada com esse cara, explicando o produto, demonstrando, coisa e tal. Pô, pega esse vídeo, bota no YouTube. Deixa outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aí você tá não precisa... As... O dia inteiro, né, Rezo? O, o dia, dia inteiro vender e gerar conteúdo, cara. É dúvida do cliente, de altíssima relevância. Muito e bom, é aquela cara. história, todo mundo que atende cliente sabe. 80% das dúvidas são iguais. 80, é só 20% que é inédito, é, é lei de pareto. 80% se repete, cara, é igual sempre. Então, pô, você tá vendendo um imóvel, o cara vai chegar e vai falar por que banco que você financia? Quanto que eu tenho que dar de entrada? Qual que é a parcela? Qual que é a taxa de juros? Quando que vai ser a entrega? Pô, grava um monte de vídeo contando isso pro cara. Sabe, você ganha escala no seu trabalho, você humaniza porque você tá botando a cara... Você está é, transformando aquilo numa coisa de gente para gente. Né? Então não é aquela venda anônima do call center te ligar e falar olha, tem um plano aqui que é ideal para você. É falar, Tiagão, cara, estava vendo aqui, você viaja muito, você precisa de um plano melhor, você precisa de estabilidade de dado. Cara, você tem que trazer essa humanização. E o conteúdo traz essa humanização. Olha a diferença né? da abordagem para a mesma coisa que você fez aí. Qual que é mais então, interessante, né? qual que você escutaria, qual que você daria mais... Mais tempo pra pessoa falar, né? A última vez que eu troquei de operadora, eu fui por indicação. É, eu mudei de, de casa um ano atrás, aluguei um apartamento, e aí a minha irmã mora basicamente na mesma rua. E eu falei, porra, eu não consegui fibra ótica. Ela falou, não, mas tem fibra ótica aqui, eu vou te passar o contato do Tiago. Aí ela me passou o WhatsApp de um cara chamado Tiago, Tiago é tudo gente boa, né? Paga, tudo bem aí bem. escrevi pro cara, falei, cara, é o seguinte, tô morando nessa rua, nesse prédio, e eu não consegui a fibra ótica pelo call center. Falei, não, não, não, peraí. Você precisa da fibra ótica para quê? Você vai assistir Netflix, o coisa? Eu falando, não, cara, eu dou aula pela internet, eu preciso de uma internet que funcione e tal. Ele me que tá. Aí ele botou, ele falou: ah, o erro está no CEP. Você tem que botar o CEP da outra rua, porque o cabo passa aí atrás. E aí o cara foi, o primeiro ele perguntou a minha necessidade, e aí depois ele foi e fez. Uh, encaixou o produto que eu precisava. Então ele sabia que eu precisava, ele sabia que eu precisava. Então ele validou o primeiro grande ponto, que é a necessidade. Cara, o cliente precisa, não interessa o quanto vai custar, ele vai comprar. É só uma questão de você encaixar no orçamento dele. Mas se ele precisa, ele vai ter que comprar. Ele pode não comprar de você, mas ele vai comprar de alguém. Só que se você entender a necessidade, entender o orçamento, entender a condição de pagamento, e conseguir encaixar a sua oferta na necessidade dele, cara, é um processo. Só que o cara fez um negócio, essa dica eu achei muito foda, É uma dica que mudou a minha vida. Assim. Um professor do MBA falou, o bom vendedor é rouco de ouvido. Ele falou, não é o cara que fica falando, é o cara que fica quieto e ouve. E aí eu trouxe isso para o marketing. Então, nos últimos 10 anos, a minha carreira inteira foi baseada em cima disso. Como é que eu posso ouvir os meus clientes, entender o que, que eles querem e criar um conteúdo foda que ajude esse cara a resolver o problema dele? Porque se eu resolver o problema dele, ele resolve o meu, que é bater a meta. Então, é muito simples criar conteúdo. É só ouvir os caras e responder. Você não pois, tem que inventar. Essa dica foi animal, cara. Porque o cara está gerando conteúdo o dia inteiro e não percebeu. Se ele puxar os e-mails dele dos últimos seis meses, ele tem conteúdo aí a... Pra tá cacete, não acaba. Cara, não acaba nunca. Ou se Deixa ele eu... não... ou, ou, ou, ou, Por exemplo, assim, ou, ou... é que você falou, né? Muito legal. Foi criado para a B2B, mas ele... Aí, ó. Está que... ao contrário com o que é? Não. Não. Ah, ele espelha. Não fale sobre si mesmo. O conteúdo biocêntrico é entediante. É. Qual que é o grande problema? O cara fica falando do produto. Ninguém quer saber do produto, o cara quer saber da solução. Né? O cara quer saber o que, que o produto vai agregar na vida dele. Então, pô, ouve os caras, entende quais são as dúvidas que esses caras têm, né? entende o que, que ele está indo no Google buscar, entende quem são as pessoas que ele está seguindo na rede social e por que, que ele está seguindo essas pessoas, o que, que ele quer aprender, que tipo de informação que ele está querendo aprender. A hora que a gente se coloca no lugar desse cara, esse cara dá a dica para a gente de qual conteúdo a gente tem que criar. Você não tem que ficar inventando. Quando eu estou sem ideia, eu faço a coisa mais básica do mundo. Eu abro perguntas nos stories. Cara, aí chove 30, 40 perguntas. Eu seleciono ali as 10 melhores. E aí eu vou, gravo vídeo, faço post para o feed, escrevo coisa para o blog, mando e-mail para os inscritos. E aí a galera vai e se inscreve no curso. Eu falo, mas é óbvio, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então... Para um profissional de marketing, para um profissional de vendas ganhar escala, o único jeito é fazer conteúdo. Porque aí você ganha em volume. E é verdade, você falando no B2C, né, acabou, e acabou, e, e, e claro, porque no B2C também, inclusive a gente conversa, com, uh, tendo aqui vários especialistas de, de B2C, de digital B2C, e o pessoal falando mesmo no B2C, é, é 70% 30%, ele é 70% do tempo de, de conteúdo, e 30%, 20% de oferta. né? É? E o conteúdo tá aí. Então quer dizer, para você, que qualquer arte que seja, é. Quais são. O, o Reis acabou de passar um checklist completo aqui. Quer dizer, quais são as principais dores, né? Quais são as dúvidas que ele tem sobre o seu negócio? Então, sei lá, se a pessoa tem uma loja de roupa, o é, que, que ela pode postar ali de, de, de conteúdo? É, porra. Cara, aí a gente tem uma divisão que é, que é interessante. Você tem a, as demandas que são necessidades e que são problemas e que a pessoa vai atrás daquilo. Então, por exemplo, quebrei meu óculos, preciso de um óculos novo. Eu vou entrar no Google e vou procurar ótica em Campinas e vou lá na ótica. Ok. É, furou o pneu do meu carro, vou lá procurar a borracharia de Pascoal e vou lá arrumar o pneu do meu carro. Então isso é quando você sabe que você tem a demanda. Moda, por exemplo, é do outro lado, é estímulo. Às vezes você quer uma determinada roupa, tipo, oh, eu quero uma camisa polo preta, então vou atrás de uma camisa polo preta. Agora, se eu estou lá navegando no feed e aparece uma foto de uma camisa legal e eu falo, pô, essa camisa é bem. hein? Aí a gente chama isso de estímulo. Então a moda, o que ela tem que fazer? Não é tirar foto da peça de roupa, é tirar foto de uma mulher vestida com aquela peça de roupa em um ambiente que não é o ambiente da loja. Então é aquela mulher num restaurante, é aquela mulher numa reunião. Então se ela tá vendendo uma roupa de trabalho, ela vai tirar foto dessa modelo, digamos assim, num ambiente de trabalho. Se ela tá vendendo uma roupa para passear, um vestido, alguma coisa assim, ela vai tirar foto num parque, num shopping, em algum lugar desse tipo. Se, se ver, ela tá vendendo... Ela se situação, né? Não é uma Aí problema. tem uma palavra, cara, é, é uma palavra que resume esse livro inteirinho. Agora eu estou fazendo um anti-venda, né? Contexto. Cara, é botar o teu produto no contexto da vida do cliente. Então, se você está vendendo moda, você vai ter que mostrar como é que a pessoa vai ficar usando a sua roupa. Se você está vendendo, sei lá, viagem, você vai postar imagens e vídeos do lugar. Para quê? Para ativar a projeção mental. A pessoa vai se imaginar naquele lugar. Então fotos de viagens geralmente vendem mais quando são fotos estilo Instagram. Então tem lá a Torre Eiffel no fundo e tem um casal abraçado na frente. Por quê? Porque a pessoa vai se enxergar ali. Aí ela vai chegar e vai falar Amor, vamos para Paris? Por quê? Porque ela quer tirar aquela foto. Se você bota só uma foto da Torre Eiffel, aquilo é frio, não tem humanização. É, quando você vai vender um restaurante... Pô, o Outback faz a maior sacanagem do universo, cara. Aquilo é muito anti-saúde, assim. Cinco horas da tarde, você entra no elevador, tem aquelas TVzinhas, aí tem aquela cebola do Outback, escrito, eu ouvi Outback. Cara, não tem como, aquilo gera desejo. Gera desejo. Propaganda de cerveja. Como é que é a propaganda de cerveja? É a garrafa... Já deu até a vontade, né? Então agora vai ficar pior. O cara pega a garrafa, o abridor e é o barulhinho. É o barulho que te faz ter vontade de tomar cerveja. Então, se você ouve a tampinha saindo e a cerveja espumando, cara, automaticamente você começa a salivar. Né? É, é, é neurológico, assim, é, é, é bioquímico, aliás. Né? Então, é uma química que vai atingir o cérebro, vai criar o desejo e a pessoa vai começar a salivar. Então, aquilo vem para o corpo e gera um desejo muito forte. Então essa que é a diferença de você fazer o conteúdo para gerar estímulo e o conteúdo para atender demanda. A demanda, o cliente sabe o que ele quer. O estímulo você vai provocar o cara para ele vir comprar de você. Isso é, impu... é puta muito bem sacado. Cara, né? porque é, é, é, é, senão não faz sentido nem teu copy, nem tua publicação de foto se, vo... se você não souber é, em que estágio que ele está, né? Outro dia veio um cara me perguntar, um seguidor, ele falou, cara, você posta tanta foto do seu livro e das pessoas segurando o seu livro, que eu tive que comprar. Eu falei, então, isso é uma técnica de marketing chamada prova social. Os meus leitores sabem que quando eles compram um livro, se eles tirarem uma foto e me marcarem, eu vou repostar. Às vezes, cara, tem 12 reposts em um dia nos stories. Só que aí os novos seguidores estão vindo aqui e falam, caramba, todo mundo está comprando o um livro dele, eu vou comprar. Aí o cara vai e compra o livro. Aí ele chega lá no finalzinho do livro, na orelha, tem aqui, ó, o meu LinkedIn e o meu Instagram. Aí o cara vem me seguir. Aí ele fala, pô, esse gordinho aí é bom, cara. Esse cara fala um negócio legal. Aí, de vez em quando, eu falo, olha, a gente tem um curso online chamado Essencial de Marketing Digital, para você aprofundar seu conhecimento. O cara, pô, ó, a primeira semana é grátis. Eu, pô, não tem barreira de entrada. Você já provou o produto, você já provou a tese antes. O cara já sabe que funciona. Aí ele quer mais. Então, é, é vendedor de carro. Por que, que as montadoras vendem carro hoje em dia com aquela parcela final? Porque quando tem a parcela final, o vendedor já puxa o gancho. Ele fala, escuta, por que que em vez de quitar essa parcela final, você não me dá teu carro de entrada, prorroga esses boletos aí por mais três anos, se a gente mantém o mesmo valor, você leva um modelo novo. Ou você leva um modelo superior. Então, você volta lá com o seu Onyx e o cara te bota num, num Prisma. Você volta com o Prisma, ele te bota num Cobalt. Você volta com o Cobalt, ele te bota num outro carro. Daqui a pouco você tá de cruise e nem viu. Né? Então, você joga o processo de decisão lá para frente e você traz a prova para perto do cara. Você faz ele experimentar. Né? Só que para gerar esse impulso, né, tem que ter o um estímulo. E aí, o estímulo é o quê? É a foto do cara com o produto. E essa, e essa de mostrar que as pessoas estão consumindo, usando ou se sentem segura com aquilo que, é, que adquiriram o seu, é, é, é, é, que é uma das coisas muito mais. Aliás, uma das palestras mais comentadas é em 2017, que foi sobre psicologia da venda, né? É, foi uma baita de uma palestra, justamente disso, né? Quer dizer, a, a maioria das pessoas elas são seguidoras, né? Então, quando elas olham aquela quantidade de pessoas comprar e feliz com o teu livro falou Opa, eu me sinto seguro estou vendo esse monte de gente fazendo me sinto seguro para fazer essa aquisição né? é uma coisa que a gente chama de efeito manada né? então quando você vai fazer um lançamento imobiliário o cara tem lá 100 unidades de, de apartamento para vender ele chama 250 pessoas para o lançamento por quê? porque ele quer gerar fila ele quer gerar efeito manada né? é aquele truque básico que todo mundo conhece tem dois restaurantes numa cidade que você não conhece um tem fila na porta, o outro não tem. Em qual que a galera vai? No que tem fila. Cara, não significa que a comida é boa. Significa que o atendimento é ruim. Porque tá deixando o cliente na fila. Só que as pessoas é. querem ir aonde tem mais gente. E é tudo técnica de venda, cara. Tem um selinho aqui na capa do livro, eu não sei se vai dar pra ler, Sim. mas tá escrito aqui, ó. Mais de 10 mil exemplares vendidos, sexta edição. O que, que é isso? É prova social. Então, o cara olha aquilo e ele fala, pô, o Elvis Presley usou isso nos anos 50. Né? Tinha um álbum dele chamado Um Milhão de Pessoas Não Podem Estar Erradas. Cara, One Million Fans Cannot Be Wrong. Tá, é prova social, é o efeito manada. A galera vê todo mundo indo pra lá e segue. Né? Então, cara, isso a gente usa até pra encher palestra. Né? Eu, eu reúno meia dúzia de alunos, eu falo, oh, faz um burburinho ali na porta. Né? Aí a galera está passando E vê um burburinho ali de gente para entrar E essa palestra aqui vai ser boa E aí o cara fica Então assim, tudo é, é, é marketing né? Tudo faz parte do processo de venda O você estava falando né, da, da questão do, da prova social né? Poucas pessoas É tão antigo, tão prático E como é impressionante como as pessoas não usam E aí que fica, uma, fica uma, uma, um desafio para o pessoal Aqui né, que está assistindo é Como é que você consegue Vamos supor o Ricardo Massaglia, da Mercopage, ele, ele, ele falou um negócio muito legal no nosso backup, ele falou assim, vamos supor que você, vendedor, não pudesse vender. Só pudesse vender é, baseado na quantidade de estrelinhas que você tem lá e no seu, nos depoimentos que seus clientes têm de você. Você não pode mais fazer oferta direta. Como você ficaria hoje? Uma pergunta genial, uma pergunta genial. E é eu que você não pudesse fazer oferta, entrar em contato, fazer a prospecção, né? Entrar. Não, você só pudesse fazer baseado no que os outros clientes seus falaram, ou na, nas notas que ele dá, nas estrelinhas lá. Como ficaria hoje o seu Você venderia muito? Você... Então, assim, é um uma... ótimo gancho que você colocou com relação a isso, de prova social. Poucas coisas vendem mais do que prova social hoje. Vamos abrir Sim. um pouquinho aqui, é, para o pessoal participar. Bora! Vamos ativar comentário. Beleza, vamos aqui, ó. Galera, eu vou ver aqui. Deixa eu ver, acho que tem várias perguntinhas aqui. Deixa eu colocar, clicar aqui nas perguntas, ó. Muito. Pô, tem muita pergunta boa. Vamos lá. É, Conquista vendas. Fez uma pergunta aqui, ó. O varejo é muito legal porque realmente é uma, é uma... Deixa eu colocar, acho que só clicar aqui, ele já... Aqui, ó. O varejo brasileiro já possui sua própria identidade ou ainda copia muito a norte-americana? Isso é uma ótima pergunta porque é a referência nossa, acaba sendo. Muito legal. Sim. Tá Cara, existe uma... Dif... É, assim, a gente copia olhando de fora, digamos assim. Né? A gente olha para o que eles fazem e tenta fazer igual, porque faz parte da projeção mental do brasileiro. Né? É fazer igual os americanos fazem, é o sonho de comprar o sonho americano. Só que tem coisas que a gente faz muito melhor. O atendimento no Brasil cara é uma coisa descomunal de boa. Vendedor de loja de varejo no Brasil ele gosta de atender, ele gosta de conversar. A primeira vez que eu entrei na Best Buy, eu lembro que eu fui na Best Buy na uma das avenidas lá terceira quarta quinta avenida e eu tava olhando câmera né aí eu olhei câmera da Canon olhei lente olhei tripé e tal aí a, a vendedora olhou para mim e assim, falou e aí vai levar já eu falei não eu tô pesquisando e tal ela não falou nem thank you ela virou as costas e foi andando ela falou assim só vou te prestar um serviço se eu for ganhar alguma coisa agora Cara, aquilo me chocou, porque eu nunca tinha passado por aquilo na vida. Você já passou por ficar perguntando... A Apple não, mas a Apple é a parte. Você já... No Best Buy, por exemplo, ou em qualquer outra loja. Você perguntar, mesmo de produtos, de você ficar perguntando para tirar dúvida, e a pessoa pedir para você e procurar e depois voltar? Eu já passei por os Estados Unidos. Olha, acho que é melhor você dar uma pesquisada na internet e aí volta. Eu já passei por isso. Né? É, eu vi naquele ano, isso foi em 2012... Foi um ano que a Amazon explodiu muito no, no e-commerce nos Estados Unidos, né? E aí tinha uma faixa na saída da Best Buy. Nós cobrimos o preço da Amazon. Cara, porque assim, você entra na loja, você vai lá, olha o produto, né? Então você fala, pô, legal, bacana, pá, vou comprar na Amazon que é mais barato. Aí tem um vendedor que te aborda na porta. E ele fala, peraí, peraí, você não tá levando por quê? Não, eu vou comprar na Amazon. Ele fala, a gente cobre o preço. Cara, aquilo me chocou, assim, eu falei, cara, que animal, né, o varejo, tá final... o varejo físico está finalmente reagindo ao e-commerce. Agora, a gente está vivendo na pandemia, cara, o, o, o twist disso, né, a virada de jogo. Pô, as lojas físicas não podem funcionar, mas as, as vendedoras estão vendendo através da loja virtual. Minha namorada de Indaiatuba, que é aqui do lado, né, eu fui lá passar o final de semana com ela e com os meninos, e a gente saiu para dar um rolê na cidade para tirar os moleques de casa, que eles estavam cansado, né, na porta do Magazine Luiza impresso naquelas matricial mesmo, sabe, aquelas letrona <risos> feia de impressora o nome da vendedora é o WhatsApp dela aí a geladeira da Carla queimou cara, ela chamou a vendedora no WhatsApp a vendedora tava dentro da loja, foi lá, tirou foto da geladeira, falou, tem essa aqui é pronto entrega custa tanto mas a gente tá vendendo só pelo e-commerce então tô te dando 6, 7% de desconto te entrego amanhã ela falou, manda o link. Aí ela mandou um link do e-commerce, traqueadinho, né? Com a identificação da vendedora. A cara comprou no dia seguinte a geladeira estava lá. Então, assim, o jogo virou de um jeito muito louco, né? De repente a pandemia fechou as lojas e aí a galera está podendo vender pelo e-commerce e manter o faturamento. É isso aí. É isso aí. Eu fiz isso uma semana aqui no celular mesmo. O Rê, vamos lá. Tem outra aqui, ó. É legal. O Renato fez uma pergunta aqui bem bacana que a gente comentou disso. Ah, não importa. Desculpa, Renato. Às vezes a gente que colocou de forma errada aqui. ó A credibilidade da marca não gera autoridade? Não conta mais? né Ele estava perguntando. Daí, gente é, eu, eu dou um exemplo clássico a Tesla vale a GM e a Ford juntas, vendendo 2 milhões e meio de automóveis e a Tesla vendendo 40 mil automóveis. Eu acho que esse é o melhor exemplo para mostrar. Não é que não conta, mas é, é como você se apresenta. É, é, é, conta muito mais do que histórico todo da sua empresa. O tempo de trabalho hoje não é não significa, não é que não conta, não significa que você. Mas vai... não é necessariamente o um fator de decisão. É. E outra, depende da marca, né? Quando deu aquele pau da Dafra no Brasil, que o pessoal começou a devolver as motos, porque ela descascava o cromado dentro da concessionária, a Dafra foi fazer um comunicado ao público e falou: já somos a quinta maior fabricante de moto no Brasil. Pô, oh, peraí. A primeira é Honda, a segunda, Yamaha, a terceira era Suzuki, quem que era? A quarta? Ah, vocês são a quinta maior fabricante? Então, assim, a marca jogava contra. Você comprava Dafra para não andar de busão, mas não e porque Honda, o produto e era tem bom. Tem 90% do mercado, quer dizer, então é o resto dividido por... O, o resto é literalmente o resto. A Honda é 85%, 90% do mercado de moto. Então, assim, a marca conta muito se ela for uma boa marca. É, mas não é só a marca que vai, que vai decidir. E muito menos... É, desculpa, eu vou colocar aqui, às vezes eu estou longe tá, do, do áudio aqui, vou falar um pouquinho, eu estou sem o fone porque estou com pouca bateria, então está carregado. Mas é... é, é, é, é não, e nem tempo de mercado, tá? É, é um diferencial. É, não, eu... é um, é, é, Claro que ele te dá um... Ah, faz 50 anos que ele te dá no mercado. Legal, mas isso é muito fácil bater. Estou falando como vendedor profissional. É muito fácil bater alguém. Não, e depende do contexto. Você fala assim, ah, o restaurante de Parmediano é mais antigo de São Paulo. Cara, ok. Isso tem um determinado apelo para tradição, que é um elemento de valor. Agora, você usar esse elemento, por exemplo, a agência de viagens mais antiga da cidade. Cara, não, não quer dizer literalmente nada. Isso não agrega valor. Né? Então, quando a gente fala, uma boa venda é o quê? Você vender valor em vez de vender preço. Se você está citando um elemento que não sobe o valor, você não está ajudando o cliente a comprar, só está gerando confusão. Boa, muito boa isso. é Porque às vezes o cara, o cara recebe lá um script e tal, cara, mas, mas para mim não interessa isso daí. né Quer dizer, Então, é, é só na verdade, é só, é, é, é, é, é, é só confusão na cabeça, é mais informação. É, que... é barulho. É, não, não é fator de tomada de decisão, é só, é só gerar confusão. Deixa eu pegar aqui, tem aqui, ó. É, a, o pessoal fez uma perguntinha, isso é rápido enquanto eu pergunto, pergunto aqui. Tem uma pergunta muito comum, né? Se, se o pessoal é, faz uma outra, uma outra conta, por exemplo, né? empresarial e outra é pessoa física, ou se o vendedor que é autônomo, você tem alguma... alguma... Cara, é? tem, eu tenho uma visão específica sobre isso. A gente vive uma época de CEOs, celebridades. Você quer lidar com pessoas, não com marcas. Caraca, então, porra, você falou da parada. Tesla. A gente conhece o Elon Musk. Você fala da Microsoft, você liga automaticamente com o Bill Gates. Fala de Facebook, você pensa no Mark Zuckerberg. Se for sair da tecnologia, fala da Virgin, você pensa no Richard Branson. É, no então Brasil, a gente é? se liga é de pessoa para pessoa. Então, assim, cara, faz muito mais sentido o cara comprar do Thiago Consert, do que ele compra da Conservendas Limitada. Ele compra da pessoa. A gente se conecta com as pessoas. Então, faz sentido você ter uma marca, ter um outro perfil? Depende. Se esse perfil tiver força, né? às vezes você vai ter que ter um perfil corporativo para rodar campanha de anúncio. Exatamente. Mas para criar credibilidade, é a sua cara, é o seu nome. As pessoas vão reconhecer tipo. Ah, o Thiago, aquele cara foda de vendas. Ah, é, o tiro do Napoli Restaurante Italiano. Então eles vão se conectar com as pessoas, né? Não necessariamente com as marcas. É. Show de bola, Esse é exatamente. Qual o objetivo? Isso é verdade. A gente falou, eu falei a semana passada sobre isso, como as pessoas se conectam os CEOs estão fazendo, você pega no Brasil o Flávio Augusto, né? você pega Sim. o Carlos Wieser, você pega o Adib. Gustavo gente, Caetano. O Gustavo Caetano, puta, genial, que né? estive aqui com ele. O João Adib da CIMED, as pessoas estão botando a cara. Né? O Ricardo, da Ricardo Eletro, estão colocando a cara e isso dá um... enfim temos é, que A empresa marca... tem o nome dele, né? Ricardo Eletro. O, Eu posso... o, o... o Luciano Hang da Avan Ex né? Exatamente. O... Caramba, o cara é do Madeiro. Passou o nome dele na cabeça e fugiu. É, o o chefe do Madeiro. Nas facas, do Madeiro. no restaurante, tem o nome dele. Então, assim, é. você vai comer a comida do é cara. É a assinatura, né? É, é a comida dele. Então, assim, isso faz sentido. Aí alguém perguntou aqui, ah, mas e no caso da Coca-Cola? Aí a gente está falando de relação de consumo, é diferente. Consumo de massa, você vai ter que ter marca. A gente está falando aqui no caso do vendedor. Ele cria um perfil de marca na rede social ou ele cria um perfil dele? Ó, oh, o Termas VIP mandou aqui, o Júnior Durski. Muito obrigado pela lembrança Valeu, aí. boa. É, então, na rede social, é o um perfil pessoal, não, não é o um perfil de marca. Show de bola. Oh, uma, uma pergunta aqui, é, é, aqui a Ana Souza, aqui, ó, aquela coisa legal sobre quais são os elementos que mais é, agregam, né? Acho que é aquela coisa, agrava, que é, agregam um valor para o produto e para a marca que você acredita, o, o, o, o Reis. Quais são esses elementos que mais valorizam a marca e produto aí. Cara, não existe uma lista de elementos pronta que vai servir para todo mundo, mas existe uma técnica para descobrir quais são os elementos que o cliente valoriza. Boa, boa, boa. Essa, cara, essa vai valer a live inteira. Boa. Lembra que eu falei do exemplo do rouco de ouvido. Cara, o que é que salva relacionamentos? É uma parte conhecer a outra. Isso vale para relacionamento pessoal e profissional. O que é que salva um casamento? Alinhamento de expectativas. O que é que salva uma relação comercial? Alinhamento de expectativas. Então eu não vou te dar uma lista pronta e te dizer, olha, o que agrega valor é XYZ. Você vai perguntar para o teu cliente, pô legal, você está procurando um carro novo, é... para que você vai usar esse carro? Vocês vão viajar, é um carro para sua esposa levar as crianças na escola, é você que leva as crianças na escola e usa esse carro para trabalhar, é, é um carro para a família passear só de fim de semana. Me conta aí, o que, que você está esperando desse produto? Então, você deixa o cliente te dizer quais são as expectativas dele. Não é você que tem que chegar com isso pronto. Então, você deixa o cara falar, aí você filtra o que ele falou. Então ele vai falar, não, ó, eu vou viajar com meus filhos, então eu preciso de um carro seguro. Opa, então o um atributo segurança é importante para esse cara. Pô, eu tinha um carro a diesel, então eu estou acostumado com um carro que bebe pouco. Opa, então consumo é importante para esse cara. Olha, eu vou usar esse carro muito na estrada. Eu vou viajar, ida de volta para São Paulo todo dia. Então eu quero um carro que consuma pouco combustível e que seja flex, porque eu posso abastecer com qualquer combustível. Opa, então isso aqui é um atributo importante para o cara. Ah, eu troco de carro todo ano. Eu, tenho, eu preciso impressionar as pessoas porque eu sou advogado, porque eu sou médico, eu preciso de um carro de status. Opa, então deixa eu pegar o um modelo aqui, o top de linha. Aí, na hora que você for levar o cara para o test drive, você não vai mostrar o modelo de entrada 1.4. Você vai meter esse cara no 2.0 turbo, banco de couro e a porra toda. É isso, não, é. Você vai fazer o cara sentir o status. Então, você vai valorizar os atributos que o cliente citou para você. E o único jeito de você fazer isso, cara, é ouvir. É. A coisa que o ser humano mais gosta de fazer é falar sobre si mesmo. Nós somos egoístas por natureza. Deixa o cara falar. Repete o nome do livro lá para mim, que é uma referência, né? Um, um ah, do... é o, o Gênio Egoísta, do gênio Richard do... Dawkins. É. É, uma, é uma tese é, que já foi contestada, mas não refutada, é, de que o ser humano tem uma base é, bioquímica egoísta. Então, o que, que o Dawkins defende? Que tanto a nossa estrutura biológica quanto neurológica existem para preservar a nossa sobrevivência. Então, todas as decisões que a gente vai tomar, elas são baseadas na nossa sobrevivência. Então, isso tem impactos diferentes em diferentes fases da vida, em diferentes sexos, em diferentes contextos, mas todas as decisões elas são egoístas. Você toma a decisão primeiro por você, depois pelos outros. Então, por exemplo, numa venda B2B, é um requisinho simples que faz uma diferença do cacete. Você tem que descobrir qual a vantagem que o cara que está comprando de você vai obter com a sua solução. Esse cara pode ser promovido se aquele projeto para o qual ele está comprando sua solução der certo. Esse cara vai ser premiado, ele vai bater a meta dele se ele conseguir um determinado desconto com você. Esse projeto é relevante para a empresa a ponto desse cara ter visibilidade. Por exemplo, a gente desenvolveu um projeto com a .com em 2016 e 2017, que virou case no mundo. Hoje, esse projeto... A, a gente desenvolveu um, um estilo de blog para eles que ranqueou muito bem no Google. Esse projeto foi depois ampliado para a Argentina, para o México, Portugal, Estados Unidos, e ele virou uma diretriz global. Ou seja, o pessoal de Dallas veio, pegou o projeto e falou, não, dá isso aqui, que agora a gente vai fazer para o mundo inteiro. E aí, a pessoa que contratou a gente no Brasil para fazer isso foi promovida lá duas vezes. Por quê? Porque ela teve uma vantagem quando o projeto teve sucesso. Depois ela recebeu uma proposta e foi trabalhar na Amazon. Então, assim, cara, é, é do caralho. É você entender a vantagem que o cara que está comprando de você vai ter. Então, assim, ele vai ter mais status dentro da empresa ele vai ser promovido, ele vai receber bônus no final do ano, ele vai aumentar lucro, ele vai diminuir custo. E, cara, você só descobre isso conversão. Exatamente. É. é Desapontamento é desalinhamento de expectativa, né? Cara, alinhou a expectativa, acabou. Fica então, é, esses dias, não lembro que contexto que foi. Ah, foi o dia que eu fui levar o carro para restaurar. Eu deixei o carro na restauradora, o Daniel, que é o dono da, da Garrett, ele me chamou de canto, ele falou: "Cara, como é que você espera que o carro fique?" Sim, sim. Eu falei: é "Eu ótimo. tenho umas fotos aqui no Instagram". Ele falou: "Me manda as fotos". Eu falei: "Como é que você, como é que você imagina teu carro a hora que ele tiver pronto?" Eu falei: "Cara, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo". O cara só anotando mentalmente aqui. Depois ele me mandou um WhatsApp e falou: Ó, "Pelo que a gente conversou, a gente precisaria fazer isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso e aquilo. Ó, o orçamento vai ficar entre tanto e tanto. Que que você acha?" cara faz pelo amor de Deus é, e o esse assim, ele ouviu tudo é uma... que eu queria ele me vendeu o que eu queria comprar não que queria falar para ele não, e esse negócio de, de, é uma das coisas que a gente defende bastante que a maneira como você apresenta o preço né então fica a maneira como você apresenta o preço fica é, é, é quando você coloca entre tanto e tanto você consegue dar né você consegue trabalhar inclusive para puxar quanto que ele tá imaginando naquilo isso é isso é muito é. prático muito prático cara muito bem. É dar um, um range, né? um, Exatamente. um espaço de preço, não um preço fixo. Ah, Quarta-feira que vem a gente vai apresentar uma concorrência para um grande grupo de educação no Brasil de um projeto de consultoria. Eles chamaram Três Grandes Consultorias para a Concorrência. E aí o cara falou, ah, eu preciso de uma expectativa de custo. Ele falou, não preciso do preço final, mas eu preciso ter uma expectativa para saber se cabe no meu orçamento. Eu falei, cara, genial isso. O cara jogou muito aberto com a gente. E aí a gente colocou uma determinada expectativa. A gente falou, cara, esse projeto pode custar aí numa base de 85, se a gente cumprir o cronograma direitinho, chegando até 180 mil, se ele se desdobrar para isso, isso e aquilo. Então, assim, ó, eu imagino que a faixa de orçamento dele vai estar no 120. Então, o que, que eu fiz? Eu ancorei um pouco para baixo e um pouco para cima. Só que eu joguei a responsabilidade no colo dele. Eu falei: se você cumprir o cronograma, o projeto sai mais barato. Se você atrasar o cronograma, o projeto fica mais caro. Então a decisão de preço não é minha, é dele. É, é ancoragem dinâmica, não, é, cara. É, é dinâmica. Isso é sensacional. É. Não, e você acabou de passar o preço e tirou o foco do preço. Sim. Isso é genial. Eu cara. falei: cara, o, o, intervalo, o é intervalo é gigante. É um é. intervalo de 100 mil reais. Não é um intervalo pequeno. Tá na tua mão? Só que eu falei. Você pode pagar 80 ou 180, depende de você. Cara, é, é muito... Assim, essa, ah. essa, essa, depois de passar o preço, você fazer essa, essa jogada, né? E vai ficar... Então, para saber de verdade, eu preciso do teu cronograma. Então, o teu cronograma, o você vai conseguir executar, que é pronto. Tirou e agora está na mão dele, é uma decisão dele, não é do preço. Isso é uma... É, a gente usa bastante a passada de proposta, isso é... Cara, é... é ancoragem dinâmica é, é vida, cara, porque você dá liberdade pro cliente decidir. Inclusive para se a volta no preço, né? Para saber se é. É e assim. Cliente. E você cria um nível de confiança, assim transcendental com o cara, porque você abre o um jogo com eles. Fala, cara, eu preço assim. Se você jogar o jogo desse jeito, fica tanto. Se você jogar o jogo daquele outro jeito, fica mais caro. A decisão é sua. Não Exato. tô te pressionando, né? E aí, porra. Cara, eu tenho certeza que a gente vai pegar esse projeto. Vai, vai, vai. depois você, você conta que para nós. Ei, vamos tirar. Antes de finalizar, não vou finalizar, não. Só vamos tirar um print. E aí o print mais de novo. Eu sempre faço isso. o print mais, é, mais bacana, que mais original, que você colocar eu e o res, eu, a equipe vai escolher e vai mandar um livro para você, combinado? Fechou? Então você que está assistindo aqui, vamos fazer uma pose legal aqui, ó. Aqui, ó. Aê! marcar a gente lá então, e aí o mais bacana eu já mando depois, eu posto quem Venceu e mando lá. só só última dura aqui, a gente tá finalizando, acho que deve, deve tá passando de uma hora, né? Geralmente tá passando, tá um é, é. uns dois ou três minutos por aqui. É, é, é, que não é que geralmente o meu tá passando de uma hora, não tá bloqueando com uma hora, não. Ah, que bom, que legal, é. o senhor já liberou, então. É, eu... eu ah, você é foda, que... né, velho? Aí não, os caras cara liberam. <risos> acho que eles esqueceram de mim. Não, mas deixa... <risos> Eu vou deixar aqui, não vou riscar. O Rê, só para só repassar o último, porque eu tô vendo várias perguntas. A pessoa, ah, mas no meu segmento é igualzinho. Só para aquela última passagem sua, que é sobre como gerar, então, conteúdo, aquelas dicas lá. Quais são as dores? Como, como é que eu levanto informação para gerar conteúdo? Porque aí serve para qualquer segmento. Só para repassar. Sim. É, basicamente, você vai pegar tudo que chega até você. Sem filtro. Ah, o cara te mandou qualquer dúvida no WhatsApp, Cara, copia e joga numa planilha. Abre uma planilha no Google Drive e bota lá, perguntas de clientes. Chegou uma pergunta no WhatsApp? Copia e cola. Chegou uma pergunta por e-mail? Copia e cola. Chegou uma pergunta por direct? Copia e cola. O cara te fez uma pergunta no telefone? Escreve e cola. Então, assim, gera o hábito de anotar as dúvidas dos clientes. Se você é uma pessoa que é muito ativa, por exemplo, no LinkedIn ou aqui no Instagram... Abre para perguntas, lá nos stories, ou alguma enquete, alguma coisa do tipo, e deixa as pessoas se manifestarem. Você vê, durante a live aqui, pintaram, sei lá, 30, 40, 50 perguntas. Cara, se a gente filtrar vai as que são iguais, ou as que estão muito fora de contexto, sobra aí umas 20 muito boas. vai? Com 20, cara, eu tenho 20 temas para gerar conteúdo. Pronto. Quer dizer, serve é para qualquer, qualquer segmento? Para qualquer segmento. Se você é bom de escrever, você vai escrever em texto e vai botar no blog. Se você é bom de gravar vídeo, você pode gravar vídeo e botar no IGTV e lá no YouTube. Se você é bom de fazer conteúdo para o feed, com uma diagramação legal, ou tem um designer que trabalha para você, você faz conteúdo para o feed no Instagram. Se você quiser gravar isso em forma de stories, de perguntas e respostas, cara, faz isso. Então, o importante é você receber um input. É você entender qual dúvida o cliente tem. E aí você vai ajudando esse cara a avançar na jornada, respondendo as dúvidas. Não tem nada no mundo que gera mais confiança do que você responder a dúvida das pessoas. Pronto, quer dizer, serve para a segurança do trabalho, cabeleireiro, é, cara, é, suspensão de carro, cam... quer dizer, serve para tudo. Muito legal. Basicamente, é assim, se você, se você der atenção para as pessoas, elas vão, elas vão te pagar com uma compra, com um negócio. É o um mundo em que tem excesso de informação e escassez de atenção. Então, quando você dá atenção para as pessoas, e conteúdo é uma forma de dar atenção, elas te retribuem. Exatamente. É, é uma matemática muito básica muito básica. E aí eu, eu, eu falo né, o que eu acho legal. Está aqui, eu, tô, eu falo: a gente construiu toda essa geração de líder, tudo baseado no mar de conteúdo. Marketing de conteúdo, né? Gerar, tirar dúvidas, gerar informações que ajudem as pessoas Não, com aquilo que você É sabe. só ir lá no teu YouTube. Porra, não sei quantos milhões de visualizações. Cara, eu tava vendo um vídeo seu, foi agora na segunda-feira, um vídeo de três anos atrás. Então, assim, com 300, 400 mil visualizações, sei lá, é gigante o vídeo. Cara, assim, é muito tempo dedicado às pessoas. É muito tempo respondendo dúvida, é muito tempo gerando conteúdo de graça, é muito tempo se posicionando. Aí você fala, pô, mas como é que isso volta? Porra, isso volta em um monte de palestra que você vende, um monte de curso que você vende, o reconhecimento que você tem. Isso volta em negócios. A né? discussão então, de preço, quando você gera muito esse valor, a discussão de preço, ela some. É irrelevante. Eu tenho um amigo que, que é da área também, ele falou: Cara, eu mandei um orçamento de 8 mil por uma palestra, os caras não fecharam. Você falou que você cobra 16. Eu falei: ah, Para essa palestra aí é 16. Por que, que eles fecharam com você? Eu falei, ah, velho, porque eu sou um gordinho sensual, né? Os caras gostaram, é não azul, é, cara. É o olho azul, é olho azul seu. Eu falei, cara, não é. É, é a consistência, a mensagem, é o posicionamento, uhum. é a validação. É uma construção, eu uso muito a analogia do tijolinho. Eu falei, cara, você quer construir um castelo? Bota um tijolo por dia. Puta, em um mês, é. você constrói um muro. Em um ano, você constrói uma ala. Em uma década, você constrói um castelo. Aí ninguém olha e fala, caralho, mas vai demorar 10 uhum. anos... Eu falo, você ah, quer fazer mais rápido? Coloca mais tijolinho. Você vai ter que gerar mais conteúdo. Você vai ter que trabalhar mais. Então, no horário que as pessoas estão descansando, você vai estar tá ralando. No horário Isso que o é livro está tá no churrasco, está bebendo, você vai estar tá trabalhando. Tem que ser uma hora, exatamente. Só Não, que aí você... volta, né? é. Não, eu, assim, volta. O mar de, de conteúdo que a gente está falando, gente, é um dos caminhos... É o caminho que mais... É, é que, né, igual, né, igual você fazer uma base, fazer uma casa com uma base muito forte. Quanto mais fundo... Sim você vai gastar dinheiro pra caramba, demora, você não vai ver nada, né? É a mesma analogia. É, e ele é um dos caminhos, é isso que eu falo, assim, é muito importante, né? Sobre, quando a gente vai falar sobre vendas, ter canais, uma das pistas, Sim. Né, colocar todos os ovos no mundo, então, o, o, o de conteúdo, é muito importante que você faça a campanha, faça a, né, a atividade, gera ali, pode ser através do, do inbound, pode ser uma parte de captura, enfim, mas gere automaticamente na hora ali, mas é sem dúvida nenhuma, eu oriento você que queira Construir a médio prazo, pelo menos, com mais valor, com carreira sólida, com compra. O mais conteúdo não tem como fugir de Não tem, não tem. De novo, você diminui absurdamente a objeção. É, e acontece o que aquele livro GoPro, um livro muito famoso, principalmente na de marketing multinível, que é o que ele fala: você torna o outro lado interessado. Então é quando ele vem. Quase todos aqueles motivos de desconto que tem não existem mais. Eu vejo isso. Hum. A gente fecha a gente faz aí 130 palestras por ano a média, ou fazia né, até fevereiro, <risos> né? Até a pandemia, né? Exatamente. É pô, faz cinco anos que a gente faz isso e cobrando mais do que quase todo mundo no meu segredo. Como que a gente consegue volume e margem? por causa justamente disso, as pessoas procuram você, quando elas procuram para você, 80% do caminho, eu não preciso convencer eles, eu não preciso, Sim. Eles, entendeu? Eles percebem, quando o outro lado tá interessado, obviamente você ganha um poder de negociação muito maior, né? Então funciona bem. Reis, hey, passamos aí, passamos 4, 5 minutos, não, não travou, não tá travando <risos> não uma hora. Irmão, muito obrigado, cara, espero que pelo que o pessoal comentou aqui, vou colocar no finalzinho dos comentários aqui, é, o pessoal gostou muito, já tô recebendo aqui, não esqueço de postar, marcando eu o Reis, e eu vou escolher o mais bacana e colocar. Reis, obrigado, irmão. Cara, aprendi uma coisa na quarentena. Abraço virtual. Abraço virtual. Ah, boa. Estamos na mesma cidade, então, é que eu... assim que acabar essa zona toda, estamos obrigados a, a comer uma picanha e matar umas cervejas. Eu faço aqui, depois eu faço na minha casa, para a gente ter dois motivos. Eu faço na minha casa, depois eu faço na sua, a gente tem dois motivos para fazer a picanha. Show de bola, tá combinado. Fechou? Obrigado gente, pelo muito papo. Obrigado, isso? obrigado a você, cara. Obrigado. Obrigado a todo mundo que teve com a gente aqui esse tempo todo. Espero que tenha sido útil, né? que tenha ajudado. E sucesso nas vendas aí. Vamos bater meta, porque a gente está em casa, mas o mundo não parou. Né? E então, tem um monte de gente colocou aqui. Pô, tchau. estou vendendo mais, estou passando cento e pouco. Muito legal. Eu estou recebendo diariamente. Quem quiser mais informação, acho que no, no, no Instagram, acho que tem lá no Linktree, deve ter todas as informações, né? Ou é sua. Tem, tem. No... A gente fez um Linktree próprio, né? A gente tem o, o domínio é, é, é. lá, novaescola.maxing. Aí lá tem o um link para o livro, tem o um link para o essencial, tem o tem um link para tudo lá. E repete então de novo como é que tá seu Insta? É rafael.res. Res é R-E-Z. Tá? Ah, é que aqui ele vai mostrar espelhado. Rafael Rez, R-E-Z. Perfeito. Gente, muito obrigado vocês terem ficado o tempo aqui do almoço de vocês com a gente. Lembrando, comunidade, orgulho de ser vendedor. A gente tá batendo 7 mil pessoas lá, tem um mês muito novo. Conteúdo exclusivo, canal no YouTube, Instagram, tudo isso. E de novo, Dia dos Namorados... Lembre, né? Nossa parceira Aramis Conservinte. Conservinte é o código de desconto que tem 20% em todo o site da Aramis para poder presentear o mozão seu aí. Tá bom? <risos> Valeu, gente. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu, Reis. Falou, mestre. Grande abraço. Tá.